Vamos fazer um update rápido do Bitcoin agora aqui no curto prazo que deu uma boa respirada e está agora cotado na casa dos 21 mil dólares, mas eu gostaria de mostrar para você algo muito importante e também preocupante que está acontecendo na rede do Bitcoin que mostra para mim que esse fundo ainda não chegou. Então bora lá! Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa aquele like para apoiar. Se você não está inscrito, cara, se inscreve aí para acompanhar as análises. Participe também do grupo Telegram. E quem não assistiu aí, ó, a análise do professor Edgar de hoje de manhã, muito bacana mesmo, pessoal. Aconselho vocês a assistirem, tal. Tá? Deixar o link aqui em cima, tá bom? Vão lá assistir, comentem e também deixa o like para apoiar aqui os conteúdos do professor Edgar, que ajuda bastante mesmo, tá? É muito interessante, e eu gosto muito, tá bom? E também só aproveitando aqui, quem tem experiência com o Mercado Futuros aqui, que é aproveitar essas promoções das corretoras que eu, que eu uso aqui, tá? A SBT está dando até 7 mil dólares de bônus, né? Se você depositar, no caso, 100 mil dólares, mas você ganha 7% garantido aqui de bônus se você depositar usando o cupom Fault 7 tá, pessoal? Também tem a Bybit que dá aqui até 4 mil dólares, mas a SBT, em termos de, de bônus está valendo mais a pena, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, e comentário fixado aqui do vídeo, tá? Então, galera, vamos dar uma olhada aqui, tem coisas importantes que eu quero falar para vocês aqui do Bitcoin hoje nesse vídeo tá então fica até o final do vídeo porque isso aqui tá me preocupando bastante tá realmente tá acontecendo com a rede aí com os mineradores nesse momento é algo que realmente a gente tem que ficar de olho tá bom então pessoal para começar aqui vamos olhar primeiro no curto prazo o Bitcoin aqui tivemos esse pump né a gente foi buscar aqui a casa próxima dos 21.700 dólares para o Bitcoin tá galera então é, para mim parece aqui que a gente está realmente aqui só liquidando o pessoal shortando tá, pessoal isso aqui parece ser realmente um short squeeze aqui do Bitcoin a gente pode ver que ah, os, os shorts aqui estão sendo massacrados né estão sendo liquidados aqui agora tá bom então Tome cuidado aí quem tá realmente shortando Bitcoin a gente ainda tá ah, com Long short ratio ah, abaixo de um aqui tá mas eu acredito que a gente está próximo também de uma reversão aqui, pelo menos no curto prazo, tá? Eu estou de olho realmente para o Bitcoin testar essa linha aqui, que é, ela foi uma resistência aqui várias vezes, né? Agora aqui tem que criar um suporte que seria na faixa próxima aí dos 20 mil dólares de novo, tá? A gente tem que segurar aqui acima dos 20 mil dólares para a coisa ficar é, boa para o Bitcoin, tá? Lembrando que também, fiquem de olho nessa formação que a gente poderia formar aqui também um ombro cabeça ombro para o Bitcoin, tá, pessoal? Isso aqui, ó, tá? Fiquem de olho nessa formaçãozinha aqui, ó, tá? Esse ombro, cabeça e ombro aqui. Que a gente poderia formar, tá? Não quer dizer que vai formar ainda, tá bom? Então fiquem de olho, pode ser bem interessante de a gente testar essa região aqui, ó. Próxima dos 20 mil dólares, né? Bater aqui em cima, testar essa região, né? Aqui em cima seria a faixa dos 22.500, que eu falei ontem para vocês, que eu tô interessado, inclusive, shortar mais essa região aqui, tá? Uh, aqui a gente pode buscar, inclusive, operação de long, se a gente retestar essa faixa aqui dos 19.800 de novo, né, ou dólares a gente pode avaliar de fazer um, um, um reteste aqui, inclusive avaliar de botar stop aqui abaixo dessas regiões, tá? acho que a região aqui próxima dos R$19.600, R$19.700, a gente pode ter a oportunidade aqui de long nessa região aqui, tá pessoal. Mas eu estou de olho para shortar aqui, tá no curto prazo, nessa região dos 22.500 e fazer long aqui a partir dos R$20.000, Tá? Até a região aí de R$19.800, mais ou menos, pode dar a oportunidade de a gente fazer entrar em, em operação de long, tá, pessoal? É, então, vamos ver se forma esse ombro, cabeça e ombro, tá? Mas eu não estou aqui muito apostando nisso, não. Vou acompanhar aqui, atualizo vocês ao longo do tempo. Aqui também a gente teve informações parecidas aqui, tá? Nessa região, a gente poderia ter formado também um ombro, cabeça e ombro aqui. É, a gente não formou, tá, pessoal? Então, tome cuidado aí, tá? Eu acho que tá cedo para dizer ainda. É, eu estou de olho ainda, só atualizando vocês. Uh, nessas regiões para poder shortar mais pesado, né? Eu mostrei para vocês ontem no vídeo aqui. Estou tá? de olho aqui nessa região próxima dos 22.500 até os 23.000, tá? Primeiro nível aqui para começar a avaliar a posição de, posição de short mais, assim, digamos, pesado mesmo. A gente vai ter com certeza resistência aqui nessa região. E depois aqui, realmente aqui essa região, pessoal, se der a oportunidade aqui, eu estou cogitando vender bastante aqui, tá? Porque eu, pessoalmente, acredito que esse fundo do Bitcoin ainda não chegou. E eu vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo, aqui é algo bem importante que você tem que ficar atento, tá? Antes de continuar, antes de a gente pensar parte, eu quero mostrar para vocês também no curto prazo o que está acontecendo aqui para o Bitcoin. Então, vamos baixar para o gráfico aqui de uma hora. Vamos dar uma olhadinha. A gente tem essa cunha aqui também que estamos rompendo para baixo, tá? Então, tomem cuidado. Já rompendo para baixo essa cunhazinha aqui agora então a gente poderia sim. Se a gente perder essa faixa aqui dos 20.800, galera, a gente pode vir testar de novo aqui os 20.000 mil dólares. Tá bom, então tome bastante cuidado, tá? Para mim, aqui pode ser inclusive um short no curto prazo pode ser interessante aqui agora de fazer, tá bom? Então, acho que esse, esse é o gráfico que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin, tá? É, não, não vejo mais nada aqui agora que a gente pode ficar de olho. E né? Vamos acompanhar se ele vai conseguir manter esse suporte aqui nos 20 mil dólares, né? mas para mim é importante ele testar de novo essa região aqui dos 22.500, pelo menos, para a gente ter aqui uma esperança de formar um padrão de reversão aí maior, tá bom, pessoal? então acho que é isso também fiquem de olho aqui só para mostrar para vocês ó, aqui puxar o gráfico diário você dá para ver esse canal também está no canalzinho aqui ó de baixo eu vou puxar quatro horas que não tá aparecendo acabei não configurando a gente tem um canalzinho aqui de baixa para o Bitcoin também tá então a uh, desenha esse canal do gráfico de vocês para vocês entenderem onde está o preço aí tá aí inclusive o meio desse canal tá exatamente aqui nessa região uh, essa região aqui tá nos 22 22.500 aí tá pessoal então acho que interessante Caso a gente conseguir formar ombro, cabeça e ombro, a gente ficaria de olho para o Bitcoin buscar esse alvo aqui, tá? Eu vou atualizando vocês aqui. A gente poderia buscar esse alvo aqui e testar quase o topo aqui nessa região dos, dos 27.600, tá bom? Mas eu não acredito, acredito muito, tá? Acredito que a região dos 25 até os 26 já seria muito interessante se o Bitcoin pegasse para a gente poder aí, né, botar um pouco de cash, tá, pessoal? Porque eu acho que a é coisa... Pode ficar um pouquinho feia aí, tá? Mas se a S&P 500 der uma respirada boa, a gente pode buscar essas regiões aí sim. Então, vou ficar de olho, eu vou atualizando vocês à medida do possível. Participe aqui do grupo Telegram, também o um canal de alertas, todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Dê uma olhadinha nos links aí que tá tudo ali, tudo que vocês precisarem, fontes, tudo eu boto aqui na descrição do vídeo. O pessoal acaba não olhando né, e perdendo aí coisas importantes, tá? É, então, pessoal, basicamente no curto prazo que eu tenho para vocês, Bitcoin é isso, tá? Então, é, não vou, re, não vou refazer, refazer outras análises que eu já fiz aqui no canal, tá? Acho que também é importante acompanhar a SP500, que deixou vários gaps aqui, tá? Tá bem complicado de, de entender para onde a SP500 vai ir. A gente tem gap aqui pra cima, pra baixo aqui, tá bem, bem complicadinho mesmo, tá, pessoal? É, tá, tá difícil, tá difícil mesmo a SP500 aqui por EV, tá? O índice dólar também não tem muita, não é, tem nada claro aqui também, tá bom? Em termos dos pools de liquidação aqui para o Bitcoin, também aqui agora não tem nada formado, né? A gente, tem, inclusive, uh, esses pools aqui sumiram aqui de cima também, tá bom? Então, aqui por enquanto não estou usando esse indicador para nenhum, uh, nenhum, nenhuma operação, tá bom? Uh, e aqui na Binance a gente pode ver que a gente tem um delta bastante aqui favorável para os uh, shorts, tá bom? Então a gente tem aqui muito pool de liquidação pra, de longs para baixo, tá? Então tome cuidado aí com os longs de vocês. Uh, se a gente perder a região dos, dos, dos 19.800 ali, pessoal, pode ficar bem complicado tá bom eu acho que tem bastante liquidez aqui para baixo para o Bitcoin também tá apesar a gente ver aqui ó apesar a gente ver aqui o realmente com esse aumento do open interest diminuição do long short ratio tá uh, mas pessoal a gente viu várias vezes que o long short ratio ele só mostra para gente aqui na verdade né o, o uh, é, algum algum determinado risco aqui né principalmente quando ele está muito alto tá mas essas regiões aqui de resistência a gente tem que cuidar porque ele não é um indicador para mostrar para gente que a gente vai continuar subindo ou não tá acho que a gente tem que ficar de olho nas liquidações aqui também Tá? E, e variações do, do, do Open interest, agora a gente, inclusive parou de subir o Open interest aqui tá? fazendo esses topinhos, então a gente pode reverter aqui agora no curto prazo, tá bom? Então nessas liquidações aqui dão oportunidades boas para a gente realmente cair fora aqui vendendo, tá eu fui vendendo mais abaixo aqui praticamente, eu vendi todas as posições que eu tinha de Bitcoin comprado lá abaixo, né ah, vendi na região aí dos 20.500 dólares, né falei para vocês inclusive no domingo sobre isso, porque tava feio, pessoal, tava realmente feio. Agora a gente tá liquidando já aqui, ó, liquidando longs aqui, né? A gente teve agora, agora mesmo aqui com essa queda, liquidamos aqui mais 1 milhão de dólares de longs, tá? Mas pra mim a gente pode ver o Bitcoin testar a casa aí, próximo dos 20 mil, do... 20 mil dólares aí no curto prazo, tá bom? Vamos, vamos ficar de olho aqui, né? Eu tô deixando também esses indicadores aqui na live do canal, tá, pessoal? Mas é bom vocês avaliarem de, de adquirir o, trade, o TRDR aqui, porque ajuda bastante a gente poder ver aqui, Esticadores é importantes. O book de ordem aqui nesse momento está bastante positivo aqui, tá? Tem mais compra do que venda, tanto no, no 2,5% aqui quanto no, no 1% até tem mais venda, tá? Mas esse 2,5% aqui a gente tem bastante compra, muito mais compra que venda. Uh, vamos acompanhar, tá? Mas acho que a região dos 20 mil dólares vai ser importante a gente segurar aqui agora no curto prazo. Mas então, pessoal, vamos falar sobre um ponto importante, que que está me preocupando aqui com a rede do Bitcoin? Eu vou mostrar para vocês o que, que é isso, ó. Uh, a gente está tendo um problema aqui agora na rede do Bitcoin, que é o seguinte, pessoal. tá primeiro fator aqui, ó primeiro fator que a gente está com o custo de mineração aqui do Bitcoin, agora aqui está na casa do, ó, de 23 mil, quase 24 mil dólares o custo de mineração de um Bitcoin. Tá? E o preço do Bitcoin está na casa dos 21 mil dólares, né? agora agora mil e né? Isso gera um problema porque... Uh, os mineradores que não têm equipamentos né, atualizados eles acabam não, não vale a pena para eles no caso minerar Bitcoin né? esse é um problema bem grande tá? então uh, o que acontece pessoal? Uh, além disso, né, além do, do preço não estar tá favorável para eles minerarem, né, o custo está alto, o preço não está bom, a gente tem outro problema também aqui que é a, a questão da, da dificuldade aqui da, da rede. Tá? Então a dificuldade está muito alta da rede do Bitcoin. A gente pode ver aqui agora que a gente está praticamente numa região uh, extremamente elevada. Ó, vamos olhar aqui a história do, da, da dificuldade aqui da, do, do Bitcoin. Ó. A gente está extremamente elevada a dificuldade. O, o preço do Bitcoin está uh, extremamente baixo então, o que acontece com os mineradores quando eles não conseguem melhorar, não ter, não ter uma lucratividade nas operações de mineração, né? Eles começam a desligar equipamento e também vender seus bitcoins. Esse é um problema bem grande, né? Inclusive a gente pode ver aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, da da, da lucratividade aqui de mineração do bitcoin, a gente está em patamares aqui da região de lá de 2020, pessoal, tá? Então, outubro de 2020 aqui, tá? Então, isso aqui é um problema. Não está lucrativo minerar bitcoin, tá? O Bitcoin está muito barato, está né? é, muito difícil de minerar Bitcoin. Como você sabe muito bem, o Bitcoin tem, uma, ele tem um coeficiente de, de dificuldade, né? que, que ele, ele é ajustado. Quanto maior a hash rate do Bitcoin, que inclusive subiu muito, né? você sabe que a hash rate subiu bastante. Né? Muitos players entrando aí em mineração. Isso gera uma, uma dificuldade muito grande, porque a gente tem que. O Bitcoin gera. A cada bloco a cada 10 minutos, né? Tem que gerar um bloco novo. Então, se tem muita gente minerando Bitcoin, ele vai aumentar essa dificuldade para garantir que os blocos sejam gerados aí em torno de 10 minutos. Só que isso encarece muito a, a mineração, né? Então, pessoal, a gente está tendo um problema aqui agora, que é a capitulação dos mineradores, né? Nesse, nesse indicador aqui que vocês podem ver, eu vou inclusive puxar o indicador para vocês aqui, ó. É, aqui ó, o Hash Ribbons, tá? é um indicador muito importante, eu falei sobre esse indicador aqui lá em 2020, tá? É aqui no canal, eu até vou deixar o link aqui em cima, quem quiser ver esse conteúdo em 2020, vou ver se eu consigo achar o conteúdo aqui. É, eu falei sobre esse, sobre esse conteúdo, então aqui a gente pode ver, ó, quando a, a, a Hash Rate aqui de longo prazo, né? É, ela a de curto prazo cruza para baixo da de, de, de longo prazo a gente tem aqui um, a questão da da capitulação tá bom isso faz o que pessoal geralmente os, os, os mineradores começam vender Bitcoin tá nas nas nas, nas uh... quando eles têm a oportunidade eles começam a vender seus bitcoins para poder uh, né ajustar inclusive investir em equipamento né isso gera um problema né tem muita pressão vendedora também nessas regiões aqui tá então além da manipulação que a gente tem para o Bitcoin aqui agora eu acredito que nos próximos dois meses, pessoal, a gente vai ter problemas sérios aqui com a capitulação. Enquanto a rede do Bitcoin não se ajustar, a dificuldade da, da rede não, ela não uh, diminuir. Tá? Eu acho que vai ser difícil aí os, os mineradores aí voltarem. Tá? Inclusive, uh, eu estava vendo aí, né, uh, não sei se foi no Telegram ou algum lugar que eu vi que os mineradores estão, eles estão, acho que foi em Twitter, eles estão vendendo uh, placas de vídeo porque elas não estão mais gerando lucro. Né? Então, realmente... Isso é um, um problema bem grande aí, tá? Então a, a rede vai, obviamente, se ajustar. Eu não acredito que vai gerar uma espiral da morte para o Bitcoin, tá, pessoal? Não, longe disso, isso aconteceu várias vezes. Só que é algo demorado, então a gente pode ter um problema aí nos próximos dois meses aí, tá? A gente tá agora aqui entrando quase em julho, então vou botar aqui dois, três meses. Então, teria aqui praticamente julho, agosto, uh, setembro, pessoal. Então a gente teria praticamente até setembro aí problemas com o pro preço. Que poderia levar assim o Bitcoin a uh, buscar casas aí abaixo, né? Uh, perder esse fundo aqui da região dos 17,600, tá bom? Então, tome cuidado aí, eu acho que é, isso é um problema bem grande. Vocês podem ver aqui, inclusive tem a história desse indicador, se vocês puxarem o um gráfico semanal, mas que dura bastante tempo também. Aqui a gente pode ver que teve uma capitulação nessa região aqui, ó. Nessa região a gente teve uma capitulação, tá? Aqui, ó, durou praticamente que ne, nesse, nessa região durou aqui cerca de. Ó, dois meses, né? Exatamente dois meses e dez dias, tá? Isso gera uma pressão vendedora muito forte. Inclusive, o preço não conseguiu passar. Quando a gente conseguiu a hash rate aqui subir, a de curto prazo subir, né? cruzar de longo prazo, um cruzamento de médias, a gente teve então o um sinal de compra aqui, ó. O um sinal de compra pitando e o preço, então, disparou, tá bom, pessoal? Então é. Esse é o sinal que a gente vai ter que procurar aqui agora, é um sinal de compra também aqui desse, desse indicador que funciona muito bem, tá? Ele tem uma chance aqui, tem uma, uma assertividade aqui de 90%, se não me engano, tá? faz tempo que eu não olho aqui, mas assertividade muito grande. Então, eu acho que a gente tem que sim, agora aqui no curto prazo, é, tentar é, né, diluir nosso risco aí, tá? Oportunidades que a Bitcoin é ideia de buscar as, a casa dos 23, 24, 25, a gente tem que sim. Aí, na minha opinião, uh, vender um pouco, tá pessoal? Porque a gente pode sim buscar o fundos aí mais baixos pro Bitcoin. E eu tô postando por enquanto aí na, é, na casa aí dos, dos entre 13 e 14 mil dólares, tá? Eu acho que o Bitcoin pode buscar essa região aí sim, tá? E fazer um processo demorado aí pros próximos praticamente dois, três meses aí. E lá por setembro, outubro a gente conseguir ter uma recuperação aí do preço, tá bom, pessoal? Então acho que é isso. É, estejam preparados aí pro pior, tá, galera? Acho que também a SP500 dando essa respirada aí a gente tem que botar um pouco de cash aí preparar para poder comprar ter caixa para casa Bitcoin buscar a casa dos 13 mil ou até um pouquinho mais abaixo tá bom estejam preparados para o pior aí esse é o recado do vídeo de hoje quem tiver alguma dúvida sobre a capitulação tem vários conteúdos legais na internet aí tem esse meu vídeo que eu fiz lá em 2020 mais completo um pouquinho tá e vocês é bom vocês entenderem isso aqui então é um algo que eu tô trazendo para complementar aqui a análise do professor Edgar de ontem de hoje de manhã na verdade Ficou muito boa, tá? eu acho que você tem que prestar atenção nisso. Tá bom, pessoal? Então, fiquem ligados aí. Os mineradores também uh, é uma questão importante para a rede do Bitcoin, que impacta aí o preço. E esse é o recado que eu queria dizer para vocês aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então, se você gostou, deixe aquele like para apoiar. Se inscreva no canal, ative todas as notificações. A gente se vê muito em breve. Vou deixar também aqui como você operar aqui na Prime SBT e também na Bybit, aqui os dois tutoriais bem importantes, com bônus aí para vocês aproveitarem também, tá bom? Então, um abraço. A gente se vê amanhã.